Você quer saber como emagrecer de forma fácil, simples e correta? Bom, é muito simples. Saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer. Sim, Existem muitas formas de emagrecer. Tem como emagrecer fazendo exercícios físicos, tem como emagrecer fazendo dieta, que é mais recomendável porque muitas vezes o culpado de aumentar os quilos do seu corpo é a alimentação. E para resolver isso, dieta é a solução. Tem como... Bom, existem muitas formas de emagrecer.